Pesquisas é, acadêmicas no nosso, nosso território né? é quando nós temos a propriedade toda a vivência a empatia dos nossos, a gente sabe realmente como é o poder, é o mesmo, como é que importa cada batida, cada erro é, que é eu também. Né? Moradores se organizam da seguinte forma: eu tenho caixa d'água e eu tenho bomba. Se eu tenho bomba, eu tenho que pagar a luz. Moral: o Estado não está cumprindo a função dele de empregado, então eu tenho que organizar a prefeitura. Realidade muito longe, a gente entendeu. com a realidade e o quanto é a falta de produção de dados sobre a qualidade de vida na nossa democracia na... dificulta na... chegar buscar... Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Iniciamos a nossa coletiva de imprensa e o lançamento do nosso relatório Justiça Hídrica e Energética nas Favelas, levantando dados, evidenciando a desigualdade e convocando para a ação, que é fruto do nosso curso, pesquisando e monitorando a justiça hídrica e energética nas favelas. A gente aproveita também para compartilhar aqui no chat o link do nosso relatório final. Eu quero também parabenizar aqui todos e todas as pesquisadoras do nosso curso. Hoje é um dia muito importante, né? essa é uma grande conquista e a conclusão da nossa pesquisa e desse trabalho fundamental para as favelas e periferias do nosso Rio de Janeiro. Eu me chamo Iguro Valamiel, sou o coordenador geral desse curso, desse projeto, pela CONCAT, as comunidades catalisadoras, né? que organizam e fazem a gestão da rede Favela Sustentável e do painel unificador das favelas. Dois projetos cocriados com dezenas de lideranças comunitárias pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu Estou aqui junto da equipe organizadora, o Caio, a Gisele, a Tereza, a Camila e a Gabriela dando suporte geral para o evento de hoje, que será realizado por todos os integrantes do curso, que são os protagonistas e os pesquisadores dessa história, jovens e lideranças de 15 favelas que trarão dados e depoimentos sobre a situação alarmante da água e luz em seus territórios. Essa coletiva representa a culminância do nosso curso. Eu quero agradecer também antecipadamente ao público, né, pela presença e por prestigiar esse momento tão importante. Após as apresentações, nós vamos ter meia hora de perguntas abertas sobre o relatório e também para os integrantes do curso. Né? Vocês vão poder se inscrever as suas perguntas no chat e a gente vai ter essa etapa logo após as apresentações. Nossa coletiva vai até às 15h30. A concepção do projeto Pesquisando e Monitorando a Justiça e e Energética nas favelas é fruto né, da constatação das lideranças comunitárias do painel unificador COVID-19 nas favelas sobre a necessidade de garantir controle dos indicadores, da coleta, análise e divulgação de dados pelas favelas, a partir da experiência histórica de falta de dados oficiais, evidenciada principalmente durante a pandemia e dos aprendizados por parte de diversos coletivos que desenvolveram pesquisas próprias sobre o alcance da COVID em seus territórios. A coleta cidadã de dados pelas favelas se tornou uma necessidade no contexto da pandemia. Somou-se a isso a definição prioritária de água e luz como fundamentais tanto a qualidade de vida quanto à saúde e o acesso a direitos básicos. O curso engajou 15 projetos comunitários do Rio, São João de Meriti, Mesquita, Duque de Caxias e Itaguaí. Capacitou 30 jovens e 15 lideranças comunitárias nos temas justiça hídrica, justiça energética, coleta, análise, divulgação de dados e incidência política. Contando com o apoio dos parceiros Raiz em Movimento, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Icic, ambos da Fiocruz, o Clasp, o Ix, o Datalab, o Lab Jaca e a Casa Fluminense. O trabalho que hoje apresentamos é fruto do aprendizado ao longo de seis meses, mais de 50 encontros, nove módulos e do empenho dos nossos pesquisadores que percorreram as ruas, os becos, as vielas dessa cidade, para produzir esse relatório que a gente tem em mãos hoje. Visamos contribuir com uma nova história sobre a relevância da autoria favelada e periférica em pesquisas sobre si e para si, contrariando a classificação demográfica de agregados subnormais e propondo soluções, enfrentando desafios, e olhando para o futuro com plena ciência da realidade a ser enfrentada. Lembro a todos que, essa, que para eficiência do evento, a gente eu quero lembrar todo mundo né que, durante o nosso evento, a gente não vai ter uma mediação é, formal entre as falas. Elas serão seguidas uma da outra, com cada aluno se apresentando ao realizar sua fala. Então, eu quero parabenizar a todos e todas né, dar os meus parabéns por essa pesquisa e celebrar esse dia. Né? Hoje é o nosso equinócio, começa a primavera, e que a gente possa escrever uma nova história com esses dados. Então, eu quero passar a palavra para a Janine, para se apresentar e iniciar a nossa conversa, com as reflexões sobre a importância da pesquisa por e para as favelas. Uma ótima tarde. Vamos nessa. Janine. Boa tarde. Eu me chamo Janine Lima, sou da comunidade de Itacolomi, faço parte do movimento de mulheres Maria Pimentel Marinho e sou mãe de uma linda menininha. O curso de pesquisa teve um marco importante para cada aluno. Nos fez conhecidos muitos problemas além daquele que vemos. Relatos e histórias de moradores de 15 favelas distintas da quais serão transmitidas nesta coletiva. <risos> Boa tarde, Rosana Freitas, a da a tarde, eu sou o presidente do movimento de Mulheres do Maranhão Penteu Marinho, e junto com os jovens, e junto com as, jo as jovens da nossa pesquisa, encontram muitas mazelas de esportes do aberto, não tendo saneamento básico, sem água para acessar, sem entra ao banheiro. Para fazer a sua higiene pessoal, nem para lavar o seu rosto, e sem poder fazer o seu alimento. Porque a água, a água só chega depois de três dias, e tem que ir buscar água longe da sua casa, principalmente na época do verão. Boa tarde a todos. É, meu nome é Amanda O'Hara, eu trabalho no Instituto Clima e Sociedade, que foi um dos parceiros da Rede favela Sustentável na realização desse trabalho tão importante e tão bem feito por essa equipe que está hoje presente nessa, nessa conversa. E eu queria falar rapidamente sobre essa relação entre água e energia, que são recursos é, intrinsecamente dependentes. No ano passado, com a crise hídrica que a gente viveu aqui no Brasil, ficou bem claro essa relação de dependência entre a energia e a água. Né? Então, na ausência de água nos reservatórios de geração, como o Brasil depende muito da geração hidrelétrica, mais de 60% da energia gerada vem dessa fonte, é... então é necessário recorrer a fontes mais caras, quando elas estão disponíveis, ou até correr o risco de falta de, de energia, né, então na, numa crise hídrica a gente sofre com a falta de energia ou com a energia mais cara, mas também queria destacar pelo outro lado, e isso fica muito claro no ambiente de, das favelas, que é a relação entre a, a, a água e a energia, então se não há energia, eu não tenho acesso à água, a energia ela não é um recurso por si, né, importante por si só, mas ele é uma forma de acessar outros recursos muito importantes. Por exemplo, é, saúde, educação. E aí, nessa, nessa falta de, de energia pra, pra, na favela, também existe a dificuldade de bombear a água até a casa das pessoas. Então, fica muito claro naquele ambiente quanto a, a acesso à água depende também de energia. E aí, queria, por isso a importância, a importância de tratar esses dois temas juntos, e, novamente, queria parabenizar pelo trabalho feito. Olá, gente, eu sou Caio Henrique, sou da Cidade de Deus, do Projeto Alfazendo, e hoje eu fiquei com a missão de apresentar a vocês os dados demográficos da nossa pesquisa. É, a nossa pesquisa de campo ela aconteceu entre maio e junho, e ao todo conseguimos entrevistar 1.156 pessoas, diretamente, né? mas contando com os juntos familiares, né, as pessoas que a gente entrevistou, a gente alcançou mais de 4 mil pessoas. Nos nossos entrevistados, 64% foram mulheres e 33% foram homens. A faixa etária dos entrevistados foi de 17 a mais de 60 anos, sendo majoritariamente mulheres de 30 a 39 anos, sendo essas chefes de família. Os entrevistados, 74% das pessoas, se identificam com pessoas negras e 23 com pessoas brancas. A renda familiar dos entrevistados gera em torno de 1.530, sendo a renda per capita por pessoa algo em torno de 427 reais. É, vale lembrar também que mais de 50% das famílias dizem receber até um salário mínimo. É válido vale também ressaltar que 59% das famílias entrevistadas elas se encaixam no padrão nos critérios para ingressar no CAD único. Mas algo contrário a isso, contraditório a esse fato, 48% dos entrevistados das famílias que se encaixam nos critérios para receberem benefícios do, do CAD único do governo, deixam de usufruir dos seus benefícios, mesmo de usufruir, não, não estão é, sendo, é, não estão sendo totalmente, né, não sendo beneficiadas por benefícios que têm direitos. E agora eu vou chamar a Juliana, que vai dar um pouco para a gente sobre água. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Rangel. Eu trabalho na Vila Cruzeiro, na Penha. Sou formada em jornalismo e estudo história na Unirio. É, nas 15 comunidades que participaram da, da pesquisa, os dados é, mais importantes coletados com relação ao acesso à água foram Apesar de 97% das casas terem água encanada, quase 9% recebe água de fonte natural ou local. Na Penha, quase todos, os, quase todos os entrevistados só recebem água que é distribuída pela Associação de Moradores. Enquanto 89% dos entrevistados em todas as favelas recebem água das da Águas do Rio. E 86% não possui hidrômetro. Já 86% dos perguntados possui caixa d'água, reservatório ou cisterna, que é essencial para quem não recebe o recurso todos os dias. Na PEM é muito comum a pessoa receber água dois ou três dias na semana. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus. Sou morador da Coreia, em Mesquita, e participo do Nespos. Eu vou apresentar um pouco os dados sobre acesso à água e qualidade da água. Vou começar pelo acesso à água. No primeiro gráfico, quando perguntado ao entrevistado se em algum momento durante a pandemia a família ficou sem água para manter a higiene necessária, cerca de 43% afirmaram que faltou água e 56% que não faltou. Apesar de um número maior ter afirmado que não ficou sem água, Ainda assim, o número de pessoas sem foi expressivo. Vale lembrar que a higiene foi, e ainda é, um dos meios de evitar a Covid, também como outras doenças. No segundo gráfico, foi perguntado sobre a necessidade de utilizar uma bomba d'água para ter água em casa. 51% respondeu que não, e cerca de 48% respondeu que sim. E apesar de o um número de pessoas que disseram não usar ser maior, vale ressaltar que muitas vezes essa bomba é comunitária ou emprestada por algum vizinho. O terceiro e último gráfico nos apresenta o tempo médio de normalização do serviço após um episódio de falta à água. E cerca de 27% tem uma demora de mais de um dia para a normalização do seu serviço. E aproximadamente 54% ficam entre uma hora e um dia sem acesso à água. E somente cerca de 8% ficam com menos de uma hora sem o serviço. Esses dados expõem o acesso limitado que as pessoas nas comunidades ainda sofrem. Agora eu vou falar um pouco sobre a qualidade da água. No primeiro gráfico, podemos ver que cerca de 53% bebem água filtrada em casa. Por volta de 14%, água mineral comprada. E cerca de 31% bebem água não filtrada. Então a água que recebemos, ela tem que ter qualidade. Pela saúde de todos e pela economia de quem, muitas vezes, sem poder, tem que comprar uma água mineral. No gráfico seguinte, quando perguntado sobre a sua água ter gosto ou cor, 55% dos entrevistados têm sua água prejudicada de alguma forma. E todos sabemos que os aspectos básicos de uma água de qualidade é não ter gosto, não ter cor e nem cheiro. No último gráfico, cerca de 38 pessoas não percebem uma piora no abastecimento da sua água no verão. Mas um número muito elevado, cerca de 53%, tem uma piora no seu abastecimento da água que recebe na sua casa, mostrando que a qualidade do abastecimento da água não é contínua e todos necessitamos da água com qualidade. Agora eu vou chamar o meu amigo Mateus Edson para falar sobre os alagamentos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome, meu nome é Mateus Edson. Sou professor de pré-vestibular comunitária aqui em Rio das Pedras. É, sou estudante de Geografia, de licenciatura e bacharelado pela PUC-Rio, e eu vou falar um pouco sobre os alagamentos. É, na, nas perguntas né, retratadas nas entrevistas, uma delas foram se as famílias são afetadas por os alagamentos quando ocorre algum evento de precipitação. E 51%, em média, né, 51% delas falaram que são afetadas né, por esses é, eventos é, de precipitações em relação aos alagamentos e, e também foi perguntado sobre a percepção né, de melhora ou piora dos problemas de alagamentos nos últimos dois anos. e Cerca, cerca de 80% é, por cento dessas pessoas relataram que esse problema piorou né, desses dois últimos anos. E destaco aqui né, é, a relação da, da própria favela de Rio das Pedras, é, na qual a gente, é, boa parte das pessoas moram próximo ao leito do rio e também próximo à Lagoa da Tijuca. Então, nas entrevistas, essas pessoas relataram que não somente com esses eventos de precipitações ocorrem essas inundações, mas principalmente por conta de um saneamento precário e também pela oscilações de marés que ocorrem na Lagoa da Tijuca que afeta diretamente essas pessoas que moram à margem do rio e da lagoa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Miguel. É, pai de três filhos, sendo duas meninas e um menino. E dentre algumas perguntas que foram feitas no nosso questionário, na nossa pesquisa nas 15 comunidades, nas 15 favelas, foram feitas duas perguntas que eu quero trazer para vocês hoje. Ah, qual o seu nível de satisfação é, com o serviço prestado pela concessionária de água e esgoto? 20, cerca de 24% das pessoas disseram que está muito insatisfeito com o serviço prestado, cerca de 29% das pessoas falaram que não está nem satisfeito, nem satisfeito, e 10% dessa, dessas pessoas entrevistadas falaram que está muito satisfeito, e também foi feita outra pergunta, que na rua das suas, da sua comunidade é comum ver Canos de água vazando e cerca de 75% dessas pessoas disseram que sim. E 22%, mais ou menos 22%, dessas pessoas disseram que nunca viu. Na eficiência hídrica, é, você fecha a torneira enquanto escova os dentes, 73%, que sim, sendo que 9% respondeu que nunca. Então você conserta logo o vazamento. De, de água da casa, 80% respondem sempre, e 13% respondeu aqui não. Às vezes, Perdão. eu vou chamar minha amiga Domênica. Boa tarde, meu nome é Domênica Ferreira, eu sou da ONG Raiz Vida, Vila Isabel Morro do Macaco. E se eu utilizar bomba, eu tenho que utilizar a luz para ter água. Então acaba que fica uma coisa muito puxada como o problema é interligado e nós precisamos mostrar para todo mundo onde está o problema. Boa tarde, meu nome é Raíssa. sou estudante de serviço social. Só um momentinho. Sou estudante de serviço social da UFRJ e falo da Bela Cruzeiro. Durante as pesquisas sobre a pesquisa sobre água, vimos que a população não sabe o que é ter direito à água. Nas pesquisas perguntamos se ela tem acesso a muito claro que sim, mas a gente teve que indagar se ela recebia água todos os dias, pois na maioria só recebia uma vez ou duas vezes na semana, né? Então, uma naturalização da falta do direito. E como é que uma pessoa vai cobrar algo que ela não sabe nem se tem direito a isso, né? Então a pesquisa também ela serviu para isso, para a pessoa entender que é um fa... não é um favor, é um direito da população ter acesso à água de qualidade todos os dias. Em comunidades com acesso à luz ainda não regularizado, regularizar a partir de medidores tradicionais, porém cobrando uma taxa popular mensal universal pré-acordada com a população local. Primeiramente, boa, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Flávia Concécio, né? sou educadora social, sou moradora da Costa Barro, no Complexo da Pedreira, e... Sou coordenadora do Movimento Moleque, coordenadora do Movimento Paris de Nos Matar. Então, eu vim falar a respeito dessa desigualdade que existe na relação da nossa comunidade com nós moradores, né? porque nesse nessa formação que nós fizemos, a gente se debarou com vários desafios, né? É, deficiência que ocorre dentro da né? questão do saneamento, e, principalmente, na parte da água, a gente viu que alguns moradores aqui, é, assim, é, foi uma situação bem assim, decadente, né? Esses moradores têm uma necessidade extrema de dificuldade de ter acesso à água. Então, assim, a gente fica, Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Não, então, a gente... Estão ser... me ouvindo? Estamos ah, sim, então tudo bem. Então, a gente viu, a gente deparou com vários tipos de deficiência, principalmente em relação à água. A gente viu que alguns moradores aqui ainda, em pleno século XXI, têm a escassez da dificuldade do acesso à água, principalmente à água potável. E, inclusive, tem uma moradora que trabalha junto comigo. que Ela está vi, vivendo uma condição tão extrema da falta de água que ela tem que, é, várias vezes, ocorre dela vir fazer as necessidades é, dela, assim, tomar banho, escovação de dente, na casa de um vizinho. É, quando chega do trabalho ou quando é, chega no local do seu trabalho, ela tem que pedir alguém para poder estar. Tá, é, tendo as condições, né? Alguém tenha essa gentileza de estar. Tá... Boa tarde. Meu nome é Santos, sou presidente da AAC, empreendedor social e do DPX. Então, uma das. das... Os maior problema que a gente percebeu na questão da água é que dentro das comunidades só têm água porque os moradores mesmo se mobilizam, se organizam e fazem as instalações para dentro das suas comunidades. E muitas dessas famílias é, não se segue E é, vai a sala Muitas famílias ainda, hoje, não têm água em casa, não pode ter uma pia, é, não pode ter Tem famílias ainda que estão no banho de é, lavam a louça também com texões, e, e muitas crianças também não têm acesso a um banho ao acordar. porque maioria famílias não tem esse acesso. E muitas coisas percebeu também que nem todo mundo tem bomba para puxar essa água. né E muito menos a é energia. Então, assim, a qualidade da água é péssima. Muitas são é de esgoto. É, é um problema que é muito grave, porque muitas crianças têm problemas de pele, de diarreia, e a gente sabe, já foi comprovado, que esses problemas têm vindo através da maldade da água que as nossas crianças, as nossas estão têm acesso. Olá, boa tarde. Me chamo Suelen. Eu atuo na, no bairro Jacutinga, Trabalho junto com a Associação Fusão e com a pesquisa aqui no nosso bairro, é, a gente podemos ver que teve muitos esbortos a céu aberto. Por conta disso, muita falta d'água também, por conta das encanações quebradas. E as pessoas aqui gostaram muito da pesquisa. E é isso. Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Eu me chamo Letícia dos Santos, atuo aqui no Jacarezinho e eu vou falar um pouco sobre a qualidade da água, onde os moradores reclamaram muito sobre a cor e o gosto da água. E o meu companheiro Caio, ele falava bastante para as pessoas o que adianta a gente ter água e a água ter gosto ou cor, que foi o relato da minha amiga Nil que falou que deu muita diarreia nas pessoas também. Mas eu gostaria de falar que os moradores têm direito a reclamar e não tem coragem de fazer isso, porque muitos dizem para eles que eles vão cortar a água deles, vão ficar sem água, mas aí a gente pode pensar, o que adianta ter água e não ter essa esse acesso da água potável, né? onde as crianças podem beber e não ter doenças? E isso foi o que os moradores daqui reclamaram bastante. E também disseram que a água dos gotos que estavam misturando com a água da onde eles bebem. Isso é um absurdo. Porque, assim, eles não podem reclamar porque senão vão cortar a água e ficam com esse medo. Não tem essa coragem. E esse é o meu relato. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. minha nome é Gabrieta Nascendo. depois de na faculdade do projetamento. E eu falo um pouco sobre a qualidade da água. É... E o que o curso me fez enxergar me propôs sobre que é não ter base só na minha vivência e escutar outros relatos dos moradores, né? como a colega interior falou, de relatos de diarreia, vômito, entre outros. E eu acho uma falta de respeito, né? O morador muitas das vezes para a sua conta e não ter, um, não ter uma, uma água de boa qualidade chegando na sua casa. É. Oi, boa tarde. Eu sou Ilarci de Oliveira Luiz e estou morando... Fiz essa pesquisa, Justiça Índica e Energética, no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. E um dos nossos problemas encontrar Gente, boa tarde. Sou Laurinda, técnica de enfermagem. Também faço parte do Nesp, Núcleo de Educação Popular em Economia Solidária, e vice-coordenadora do NEP Brasil. É... Eu gostaria muito de partilhar com vocês a questão de uma família que aqui na minha comunidade participou das entrevistas. caso de uma mãe e de um pai, ambos desempregados e com filhos pequenos, uma criança recém-nascida, dependendo de muito, muito banho né? e água, e essa família, elas elas estavam passando por muitas dificuldades já por conta da pandemia e tiveram é, muitas dificuldades em acesso à água, passando a ter que comprar água mineral para que pudessem preparar a mamadeira da criança. Inclusive, essa, esses, essa família, elas estavam recebendo doações é, de alimento, mas elas preferiam receber garrafas de água justamente porque era o que eles estavam gastando muito e não tinha como ter esse acesso devido à falta da água naquela localidade. Isso realmente foi de cortar o coração porque a gente pensa como que fica a questão da política pública de emprego nessa questão de inadimplência das famílias, tanto em água como em luz e e a questão nutricional e higiene. Eu agradeço muito e fica a minha indignação, na verdade. Obrigada. É, boa tarde, gente. Meu nome é Caio Gabriel, tenho 16 anos, eu moro aqui em Costa Baus, na comunidade da Pedreira, é, e hoje eu vim falar sobre o saneamento básico, que não tem aqui onde eu moro, né porque eu entrevistei uma senhora... Que até hoje eu lembro dela, né, que me deu uma pena, que ela disse que sempre que chovia, a casa dela enchia, e ela não tinha móvel direito em casa, ela tinha só uma cama e uma televisão, que é a câmera para ela dormir, né, que ela disse que não tinha móvel nenhum e um o fogão. Eu lembro que ela dela ter me dizido que tinha um fogão, e era só isso que ela tinha em casa, porque ela falou que qualquer chuvinha que caía, a casa dela enchia, e ela não aguentava mais essa situação, né? Aí eu fiquei bem triste de saber que tinha pessoas na minha comunidade passando por essa situação, né? Que a gente, às vezes, não sabe. É, mas é sobre isso que eu vim falar, gente, a importância, sabe, desse curso, desse projeto. Vou falar agora. As pessoas, entendeu? E é isso. Eu me chamo Tânia Alexandre da Silva, represento a Associação de Mulheres de São 1 a MEPA, que fica no Cosmorão, a Mesquita. A água aqui... Falta muito. Essa semana fiquei sem água quatro dias e, quando chegou a água, estava muito suja. Sem condições de jogar para a caixa. Como pagar a água nessas condições? Eu sou Ivone Rocha, moro na comunidade de Rio das Pedras, estou presidente do projeto social Semeando do Amor e, com esse curso, nós vimos muitos problemas na nossa comunidade, mas eu quero ressaltar... Sobre os alagamentos, né? Os alagamentos aqui no Rio das Pedras, que não é novidade para ninguém, está sempre passando na TV, mas eu queria ressaltar que esses alagamentos nos tiram o nosso direito de ir e vir, tira o direito das crianças irem para a escola, tira o direito da gente sair para trabalhar, cancela muitos compromissos de muitas pessoas, impede pessoas idosas de saírem para irem a médicos, muitas vezes consultas marcadas. É, para muito longe e naquele dia chove, alaga tudo e as pessoas são impedidas de sair de casa. Então é com muita tristeza né? e queria muito que os olhares se voltassem para isso, não só para por, por olhar, mas para ver se a gente consegue fazer alguma coisa de saneamento, porque as comunidades sofrem muito e muitas pessoas perdem muitas coisas aqui também. Então é isso. Boa tarde. Boa tarde a todos novamente. Meu nome é Juliana Rangel, trabalho na Vila Cruzeiro, é, na Penha. Sou formada em Jornalismo e faço história na Unirio. Em todas as favelas participantes, os dados mais importantes coletados com relação a acesso à energia elétrica foram os seguintes. 99% das casas têm acesso à eletricidade. 98% recebem energia diretamente da concessionária. 55% dos entrevistados afirmam que tem relógio medidor de energia em casa, mas 41% não paga ou não recebe conta de luz. Um, do total dos pagantes, 10% conhece... É, quer dizer, desculpa. Do total dos pagantes, 10% a tarifa não passa de R$ reais. já com relação à tarifa social de energia elétrica, 69% dos moradores afirmam não conhecer e não sabem quem tem direito ao benefício. Agora eu passo para o Caio da, do, da Cidade de Deus. Fala galera, estou aqui de novo e agora eu vou falar sobre qualidade de acesso à luz como eu disse a gente nosso curso durou nossa pesquisa durou em torno de dois meses no campo na rua e durante esse tempo a gente fazia a seguinte pergunta se existia se houve algum caso há três meses anteriores de, alguma, de algum episódio que faltou mais de 24 horas de luz e 32% dos entrevistados nos afirmaram que sim que nos últimos três meses ficaram 24 horas sem acesso à luz né e aí elas diziam também para a gente que o tempo médio de normalização desse problema, 20% das pessoas nos disseram que era em torno de um dia. Né? E tem 30%, um pouco mais de 30% dizia que era entre uma e seis horas. Eu acho que um fato muito importante, que vale se ressaltar, colocar em caixa alta, é que 65% dos entrevistados nos disseram, nos afirmaram que sim, houveram perdas de algum eletrodoméstico, seja geladeira, televisão, por conta dessas quedas de luz que vem acontecendo repentinamente. Agora, o nosso meu companheiro, Matheus, vai estar falando sobre as contas de luz. Boa tarde, novamente, pessoal. Já falei um pouco para vocês, agora eu vou falar mais um pouco sobre a acessibilidade da conta. É, vamos falar sobre esses dados. No primeiro gráfico, nós podemos observar que por volta de 31% tem o valor da conta de luz com um impacto maior de 10% no valor da renda mensal da família. E segundo recomendações oficiais, esse recomendado é estar abaixo de aproximadamente 7%. E isso nos leva ao segundo gráfico. E quando perguntado se a conta de luz fosse reduzida pela metade, o que a pessoa entrevistada gastaria em dinheiro cerca de 69% das pessoas disse que seria com alimentação. Então, isso confirma o impacto que uma conta de energia tem diretamente na alimentação das pessoas. Mais uma vez agora, eu vou passar a palavra para o meu amigo companheiro, Matheus Edson. falar sobre responsabilidade da profissionais. Olá, pessoal, novamente. É, sou o Matheus, como já me apresentei anteriormente. Vou falar um pouco sobre a responsabilidade da concessionária. É, vale ressaltar esses dados né, que a gente perguntou. A gente nas na entrevista perguntamos se alguém no domicílio já solicitou é, algum serviço ou fez alguma reclamação para a companhia de energia. E 60, cerca de 62% apontaram que não. né? E 60, 30, cerca de 36% falaram que sim. Em relação a, ao problema, é, quando a gente perguntou se, é, se, se quando tem algum problema de conhecimento, a quem esses moradores recorrem, é, 38, cerca de 38% falaram que, que recorrem à concessionária, é, e vale ressaltar esses outros dados que 30% falaram que é, recorrem ao eletricista da comunidade, 21% recorrem é, a eles mesmos, né? e cerca de 5% é, relataram que recorre à associação de moradores. E quando a gente junta esses dados do eletricista, é, que recorre ao eletricista da comunidade e eles mesmos resolvem os problemas e, e quando recorrem à associação de moradores, só demonstra que os problemas que relatados pelos moradores quando tem algum problema de energia eles mesmo resolvem né então é, essa solução vem dentro da favela e recorrem a esses problemas dentro da própria favela quando a gente soma esses números agora eu vou passar meu é, eu vou passar a palavra para minha colega Tainá. boa tarde, e eu vou falar sobre a eficiência energética. Vou falar um pouco sobre o que significa. Significa fazer mais ou pelo, mesmo, pelo menos a mesma coisa, com menos. Menos energia. Mantendo o mesmo e qualidade. A gente fez uma, uma pergunta para algumas pessoas e ela respondeu da seguinte forma. Com que frequência você apaga luz ao sair do ambiente? 100%. respondeu que sempre... Sendo que 6% respondeu que nunca. Com qual frequência você dá a preferência à lâmpada de LED? 66% respondeu que sempre e 14% respondeu que nunca. É, posse de equipamentos, eletrodoméstico médicos por família. 5 lâmpadas, sendo uma geladeira, dois ventiladores. É, com qual frequência você diria que compra ventilador ao invés de ar-condicionado? 60%. 24% respondeu que sempre, sendo que 18% respondeu que às vezes. É, você conhece a etiqueta nacional de conservação de energia? 70% respondeu que sim e 28% respondeu que não. E eu quero deixar aqui claro, né, um parêntese que algumas pessoas também não compreendem um eletrodoméstico de boa qualidade, né, não na por causa se esteve alta no preço da eletrodoméstica com essa qualidade boa. Aí acaba modificando aí na conta de luz. Agora eu passo a palavra para minha amiga Márcia. Me chamo Márcia, Márcia Souza. É, sou aqui do Cantagalo, Pavão Pavãozinho, a favela da Zona Sul. Sou formada em engenharia elétrica. É, sou sócia fundadora, né cofundadora do Museu de Favela, né? e eu trago assim um relato assim que eu acho assim bem interessante né os moradores de favela eles têm o ah, um entendimento que eles têm direito à energia elétrica né só que eles não têm né é uma coisa que eu vivo no dia a dia né é como cobrar esse direito como é ir atrás né da solução dos problemas né então um deles é a família cresce né aí constrói um segundo andar o filho foi lá, foi para a universidade, não quer sair da Zona Sul, e aí existe aquela divisão né, do, do, do quadro de energia, então vai um, um circuito para a casa de baixo, para a casa de cima, e os pais não querem pagar a conta do filho. Né? E aí é pedido uma solicitação de, de um medidor, né? só que esse medidor não chega, a concessionária diz que é área de risco e não vem resolver. Né? Então, todo morador ele tem esse direito, ele precisa da energia, né? que é o básico do básico, né? a água e a energia, e ele tem que dar a solução dele, e ele dá a solução. Né? É que A concessionária fala de energia de outras fontes, né? que a gente chama né? no popular o gato. Né? Então, a maioria que está ali, que tem a consciência, do direito energético, que, tem, que quer ter uma boa qualidade dessa energia, não recebe, né? Então, a concessionária não vem, a favela, não faz a melhoria necessária para que não haja falta de energia, né? A entrega da energia, ela é falha, né? Mas ela acontece, né? Porque essa mão de obra não pode ficar sem descer para trabalhar né? no asfalto, né? Então, é, é isso que eu venho colocar aqui. Né? Que qualidade de energia é essa que chega à favela? Qual é a tensão né, da favela, da periferia, a tensão dada pela, pelas concessionárias? Né, gente... É que essa qualidade é, de energia ela é necessária para todos, né? para todo mundo. Então, é uma conscientização que não vem só do morador de periferia da favela, mas também das concessionárias. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, me chamo Anne, sou aqui do Complexo da Pedreira, é, tenho 17 anos. E, gente, eu vou estar trazendo um relato de uma moradora que eu entrevistei aqui. Ela, numa pergunta da pesquisa, perguntava se utilizava o gato. E essa moradora disse que sim, que ela utilizava o gato mas porque ela não tinha condições né, de estar pagando a conta de luz e também que ela não estava conseguindo fazer o acordo. E, mas ela também disse que não estava se sentindo satisfeita utilizando o gato, porque direto tinha queda de luz, e numa dessas quedas de luz, ela acabava perdendo alguns eletrodomésticos dela. E ela até tentou entrar em contato com a Light para tentar fazer o acordo, só que a Light deu retorno para ela de que ela não... não Poderia estar fazendo um acordo pelo fato dela de morar em comunidade. Olá, boa tarde, galera. Bom, me chamo Bruno Tavares, tenho 23 anos de idade, sou empreendedor universitário e articulador social. Nessa pesquisa, eu representei o SOS Providência, um projeto ativo aqui no Morro da Providência. E em um determinado momento da coleta de dados, eu perguntei para uma moradora se ela havia perdido algum eletrodoméstico por conta da falta de luz. Ela respondeu que sim, e ela estava revoltada, assim transtornada, depois que eu fiz algumas perguntas para ela, ela foi encaixando, ligando, ligando os fatos, e aí ela traduziu a indignação dela através de uma experiência negativa que ela teve nesse sentido. É, ela disse que durante uma queda de luz no ano passado, o ventilador dela entrou em curto-circuito, pegou fogo, queimou alguns móveis próximos e exalou uma fumaça muito densa, que deixou a família dela desesperada, eles saíram correndo de casa, <coughs> para fora de casa, e e aí eu troquei uma ideia a mais com ela, que queria saber mais sobre o fato, né? e ela confirmou que aqui na nossa comunidade raramente passa alguém preocupado com as questões de água e de luz, e disse que geralmente só chega a cobrança. Então eu concluí que fatos como esse evidenciam o, o quão importante é a nossa pesquisa e mostra que ela tem o poder de salvar vidas em nosso território, é, atuando de modo é, de modo é contínuo, né, e evitando que fatos como esse venham ocorrer e causar uma tragédia. Assim, essa energia acho que a gente uma na questão de quando tinha a pergunta sobre o gato. E como era constrangedor para aquele morador falar a respeito disso, porque se chama muito pequeno, sabe? E eu falava assim: eu não tenho gato lugar porque eu quero, eu gostaria de pagar a energia. Eu tinha o, o editor, mas a conta começou a ficar muito alta. Estarem no editor, e eu não tenho como sanar essa, essa dívida, porque se pagar essa dívida, eu fico sem comer, né? Então, assim, percebe o quanto o governador, né, ele, tem uma, ele, ele, é, ele quer ficar certo, ele sabe que, que é o direito que o cidadão entende, ele tem que saber os direitos como o cidadão também pagar essa conta de hoje, né? Então, foi uma coisa marcada, eu acredito, na mão dos depoimentos que a gente ouviu, das outras comunidades também, o quanto o morador ficava constrangido já não deu poder de, de, de compra para poder resolver essa questão dele. Agora eu gostaria de trazer uma experiência que eu tive é, fazendo a pesquisa, que foi ao entrevistar uma pessoa, uma moradora, ela relatou que estava disposta a pagar uma, um valor é, bacana, né? assim, que ela considerava bacana, que ela considerava justo, ter um valor de 200 reais na sua conta de luz pelo fato dela ter seus eletrodomésticos direitinho, né? palavras dela. Só que ela me apontou que para ela poder ter essa energia em sua casa, para poder utilizar seus eletrodomésticos, né, ter luz na sua casa, quem fez a compra do poste e do fio foi ela, porque a concessionária não chegava na sua casa. Então, se não fosse esse trabalho feito por ela, ela não conseguir eu queria ter acesso à energia. Agora eu quero chamar o Luiz, meu amigo e também companheiro na pesquisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Me chamo Luiz Miguel. Sou morador da Coreia Mesquita e... Durante a pesquisa foi relatado, né? Um morador bem próximo de mim, ele me relatou que um poste da Light, né? Estava dentro do quintal dele e quando ele foi na concessionária né, para fazer a retirada, que ele queria terminar de fazer a obra dele, a casa dele, eles falaram que para ser feita a retirada ele teria que pagar 10 mil reais. E o relato mesmo dele né, falou que os 10 mil reais não era problema para ele pagar, o problema era o abuso que eles fizeram né, de colocar um poste dentro do quintal dele, comprado por ele, e ele ainda tinha que pagar isso. Ao meu ver, isso é uma questão de muito abuso, porque, querendo ou não, quem tinha que pagar era a concessionária, porque está usando o, o, o terreno dele. Né? E esse é o meu, o meu relatório que eu quero fazer. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Ana Maria. Maria Santos, resido em uma comunidade dos macacos. E faço parte da ONG Raiz Vida. Bom, em concordância com tudo aquilo que foi falado, é bastante verídico naquilo que a gente vê dentro da nossa comunidade, porque pessoas que não têm condições de pagar uma luz, até porque às vezes a pessoa não tem, é muito eletrodoméstico e a conta vem absurdamente. A concessionária acaba colocando, a concessionária de luz né? acaba colocando um valor altíssimo. E para quem é assalariado, que recebe um salário mínimo, não tem condições de pagar esse valor altíssimo. E às vezes prefere fazer é, é, é uma compra dentro de casa, alimentar os seus filhos, do que pagar esse valor que é muito alto. Passo minha palavra para a Marcelena. Boa tarde a todos e todas. Eu sou coordenadora do Centro Comunitário Raiz Vida, em Vila Isabel. A pesquisa foi feita aqui no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Foi uma pesquisa muito boa, muito bem recebida. Porém, as pessoas. Não quero dizer que não vai pagar a luz nem a, mas vão. Mas nessa é, de pagar caríssimo, o que que eles fizeram? Prefere sustentar os filhos, porque nessa pandemia muita gente ficou sem emprego. Então a, a, vem de pagar conta, compra comida para sustentar os filhos deles. Obrigada. Ana. Ana Leila, é só liberar o microfone. Bom, boa tarde. Meu nome é Ana Leila Gonçalves, sou fundadora do Centro Social Fusão e Mísquita Jacotinho. O que deu para perceber de todas essas pesquisas dentro das comunidades, favelas e periferias, o alto índice de pessoas vulneráveis, o alto índice de pessoas passando fome, que muitas famílias preferem pagar suas contas do que comprar comida e outras preferem comprar comida do que pagar suas contas. Isso mostra que nós, dentro das favelas e periferias, nós temos condições de pesquisar a juventude, fez a pesquisa dentro da comunidade e ficaram impressionados com o que se depararam. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriele, eu sou da Cidade de Deus e faço parte do, da instituição de base comunitária chamada Alfazendo e faço parte do projeto é Correde, né? Eu estou como agente de promoção de educação socioambiental e eu queria relatar que a falta de atendimento aqui na comunidade é uma realidade porque eles só entram em casos extremos de, por exemplo, quando estoura algum transformador, mas em outros casos, em quando você precisa, eles não entram, né? Que foi o meu caso. Eu passei cinco dias sem luz entrando em contato, eles dizendo que viriam em aproximadamente uma hora porque eles estavam com muito atendimento e nesse de esperar uma hora, eu esperei por cinco dias. E já não aguentava mais, tudo que estava na geladeira estava estragado. Então, eu tive que recorrer ao eletricista da comunidade. Boa tarde. Meu nome é Márcia, eu faço parte do Alfazema, instituição de base comunitária na Cidade de Deus. E eu trago dois relatos de uma mesma situação que evidencia o descaso né da o descaso da concessionária de luz para com os moradores. Eu vi a Gabriele falando assim, de não entrar, né e esse caso que eu trago nem precisaria entrar. Durante a pesquisa de campo que a gente fez, nós conhecemos duas moradoras com o mesmo problema, receberam contas altíssimas, que não faz nenhum sentido, é casa de família, não é comércio. Uma recebeu uma conta de 5 mil e outra de 19 mil, sendo que a de 19 mil, a conta dela estava cadastrada para ser débito em conta, isso tem gerado grandes problemas para ela no banco, isso já faz mais de um ano e até hoje nada foi resolvido. Bom, agora vamos ler coletivamente nossa proposta para a realização da justiça hídrica e energética nas favelas. Queremos ver um projeto piloto aplicado pelas concessionárias nos 15 territórios que fizeram parte deste estudo, composto por... É, vamos lá, gente. A criação de um programa... Um posto de água e um posto de comunitário de luz. Postos de atendimentos locais, sejam dentro do CRAS ou separados é, das duas concessionárias, tá? com funcionários tanto com habilidades técnicas quanto treinados em atendimentos empáticos, e moradores da região, que isso é muito importante, né? Sendo morador, você tem um acesso melhor, né, com, com as pessoas, né? E, e empoderados para poder receber os relatos de denúncia, de falta d'água, de baixa qualidade de serviço e imediatamente poder responder com respondê-los com agilidade, prestar atendimento aos moradores para que acessem as tarifas sociais, o CAD Único, relatar as dificuldades, realizar campanhas de conscientizações amplas da população sobre seus direitos, como o direito ao acesso da qualidade dos serviços é, chegam, independente se eles pagam ou não, informações sobre quais agências ligar para fiscalizar, entender um pouco melhor sobre essas tarifas sociais, como acessar eletrodomésticos eficientes... Né? realizar testes semestrais da qualidade de água ou quando é, muitas pessoas da região estiverem identificando problemas né? com a água fornecida, se está suja, se está contaminada, ou cheiro ruim. Né? E é, emergencial, como foi na pandemia, né? como pode vir assim situações de ilhas de Calubana, para que as concessionárias mandem, encaminham os pipas imediatamente, dando auxílio né, a, a, a essa região. É, da mandou... <tos> pelas processionárias, contratar mesmo através de nossos locais para resolver a forma mais a ao posto de atendimento, sem argumentos de risco. Ao entrar nos territórios, você tem que ter enquanto votar renda, a de renda. A proposta é a esses profissionais da comunidade, ações de profissionais, além de indivíduos da nossa comunidade, é, para que a gente possa tem um atendimento rápido, também com isso a gente pode gerar renda da própria comunidade Em comunidades com acesso à água, interrompido mais de duas vezes por mês, auxílio financeiro para aquisição de bombas e equipamentos de armazenamento, né? tipo caixa d'água, etc e para garantir que quem depender de bomba receba um desconto na conta de luz. Em comunidade com acesso a luz ainda não regularizado, regularizar a partir de medidores tradicionais, porém cobrando uma taxa popular mensal, universal, pré-acordada com a população local. A nossa ideia é que exista uma, uma cota única para moradores de comunidade, assim, é, dando possibilidade, sensibilidade para que todos consigam pagar suas contas de luz. Nós propomos também né, a troca de eletrodomésticos e lâmpadas por outros novos e eficientes. Isso serviria para demonstrar a boa vontade da concessionária, melhoraria a qualidade de vida do morador, Ia também diminuir o impacto da conta e aumentar a eficiência no uso do serviço. Acompanhamento tecnicamente o assoreamento dos x-locais para realizar obras periódicas e de melhoria do sistema de drenagem. Além desses projetos de pilotos, Queremos ver o estabelecimento de sistema acessível, simples e com alta responsividade de monitoramento dos chamados para conserto de água e luz acima das concessionárias, garantindo que pessoas de baixa instrução possam acompanhar os seus pedidos e fiscalizar sua implementação, além de denunciar para agências de controle quando as concessionárias estiverem infringindo normas e mesmo para judicializar quando estiverem infringindo a lei, seja pela lei do consumidor ou outras. Esse sistema pode ser criado por lei federal ou por ato normativo das agências reguladoras competentes. Obrigado, Matheus. É... É uma ótima tarde. A gente vai passar agora para a parte das perguntas. Né? Nós recebemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler a primeira pergunta, que foi enviada pelo Júlio César Lobo. No caos da pandemia, que aguçou as disputas entre o crime organizado no Rio de Janeiro, como foi o acesso dos pesquisadores nas comunidades pobres da região metropolitana do Grande Rio? Essa foi a primeira pergunta enviada pelo Júlio Essa pergunta é direcionada, às lideranças, né? todos, todos e todas do curso. Obrigado, Caio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio. É, sou pesquisador da Rede Favela Sustentável e também do LabJaca. E como faço parte do LabJaca, fiz a pesquisa de campo no Jacarezinho. É, essa pergunta ela é especialmente interessante é, para o Jacarezinho, porque durante a fase de campo, né, que foi nesse ano, é, a gente estava, na verdade o Jacarezinho ainda está, sob ocupação do projeto Cidade Integrada, né, que é um projeto que enfim, é uma espécie de UPP 2.0, é, que tem o jacarezinho como é, um dos, mod é, dos modelos assim que quer implementar é, para depois se espalhar para outras é, localidades. Enfim, esse projeto ele tem uma visão tradicional de segurança pública, né, de enfrentamento e de guerra de drogas, que basicamente né, tem se mostrado que é na verdade uma guerra aos pobres. Né, e enfim, que só pensa né segurança pública num estilo de é, enfrentamento, e isso trouxe uma série de problemas, né? isso traz uma série de problemas para os moradores, é, e durante a pesquisa de campo isso ficou muito evidente, porque eu, é, a Letícia e a Cássia Tamires, né, que fizemos a pesquisa de campo no Jacarezinho, que somos de lá, é, enfim, tivemos situações de muito perigo, né? perigo real, então durante vários episódios da pesquisa de campo, é, existiam um momentos de troca de tiro, né, que eram potencializados né, pela ocupação policial que estava no local. E aí a gente, em vários momentos, a gente precisou é, parar a pesquisa de campo porque não era possível é, realizar a pesquisa de campo sem comprometer a nossa própria segurança. Então, né, essa nova, né, essa velha política de segurança pública que tem se mostrado falha, é, se mostra novamente é, como problemática é, e como não trazendo segurança para a população porque isso impediu, inclusive, a pesquisa, isso atrasou o trabalho de campo em várias comunidades. Se outros territórios também quiserem falar sobre essas questões de segurança, porque não foi uma questão que acontece só no Jacarezinho, é, na verdade é um problema que é maior de vários territórios, né, que estão em situação de conflagrada de conflito. Então é isso, pessoal, deixo espaço para outras pessoas. Márcia? Estava desativando aqui. Boa tarde novamente. É, eu, fiquei, eu vi a pergunta do Júlio ainda no chat, né, logo no início, e fiquei pensando só que é mais do mesmo. né? É, como foi fazer a pesquisa e como é no dia a dia também? Para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente fazer nossas ações, porque nossas ações não são só essas, né? Todo mundo aqui faz parte de alguma instituição e tem as suas ações já de mais tempo, e sempre foi assim, né? a gente se adapta. Fazer o quê? Como o Caio falou, a gente atrasa, hoje a gente não vai. Né? Nós, no Alfazendo, a gente tem ação nos colégios. Então, esse ano mesmo, teve dia que a gente não pôde fazer, a gente nem pôde ir para a instituição, então, assim, na realidade, acho que a pergunta nem é só a respeito do, da pesquisa em si, né? Como fazer a pesquisa com esses confrontos? não E como a gente convive né, com esses confrontos? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Márcia. É, Matheus, boa tarde. Não te ouvimos. Alô, está ouvindo agora? Sim. Alô? Sim. Está ouvindo? Tá ouvindo? Ok. Então, me é, chamo o Matheus Pai, eu sou da Cidade de Deus, faço parte de um, um coletivo de imprensa chamado Notícias CDB Informe, é uma página no Facebook. É, e quanto notícias da comunidade, né é, gostaria de saber como será a incidência política desses dados é, a partir de agora? É, gostaria também de saber a respeito das águas fluviais, pois, visto que, é, ainda mais nesse período político, né, os políticos fazem a, a draga, o né, dragamento do, do, dos rios, e a área de construção civil ela cai nas águas pluviais e acabam é, aterrando os rios e de... isso vira uma bola de neve então acredito que um programa de educação que envolva toda de educação comunicação para comunicar isso levar isso para a comunidade né e aí vem para minha área que é de comunicação comunitária é como que pode ser feito esse programa de educação e comunicação para comunidade participar e entender que ela também faz parte é, desse processo de preservação, desse processo é, de degradação também do rio. É, gostaria de direcionar a minha pergunta ao Caio, Henrique e aos demais também, se tiver é, essa resposta. Caio, é, Henrique e outras pessoas do curso queiram responder. Ao Matheus. Gente, então, eu acredito que a instância política ela vai ser feita com o um grupo né, que já fez parte da pesquisa. Acredito que a gente vai se reunir para poder entrar em contato tanto com as condicionárias de luz, de água, junto ao Ministério Público, ao governo do Estado. E acho que dessa forma a gente vai tentar incendiar esses dados e expor ele ao máximo de gente, para que, não que, uma coisa que eu sempre falo, não para que a gente, comunidade, seja mais uma vez vulnerável, para que a gente consiga resolver esses problemas, para que a gente consiga fazer ser conhecido, para que, sendo conhecido, ele venha a ser resolvido. Obrigado, Caio. Mais alguém gostaria de responder essa pergunta do Matheus? Levantar a mão ou pode pedir a palavra? Então, obrigado. É, eu queria também lembrar que a gente tem mais um encontro de encerramento no sábado do nosso curso. Esse aqui é a coletiva de imprensa. Nós estamos divulgando o nosso relatório. E no sábado nós vamos ter um encontro do curso presencial no Museu de Favela, onde nós vamos também debater e elaborar o nosso plano de incidência a partir do relatório e da consolidação dos dados que a gente está tendo. Tá bom? É, eu quero convidar agora o Frazão a fazer a sua pergunta. Uma boa tarde. Tive um probleminha aqui para ligar o microfone. Vocês me escutam bem? Sim. Beleza, boa tarde, meu nome é Leonardo Frazão, eu sou de comunidade, sou do Tuiuti, hoje eu estou estudando economia em Paris, na Universidade de Sorbonne, e nos últimos dois meses eu fiz um estágio no Rio de Janeiro, onde eu pude estudar o furto de energia e o peso da conta de energia elétrica na renda dos fluminenses, então essa divulgação aqui me interessa bastante, até pelo trabalho que eu, que eu desenvolvi achei impressionante queria elogiar todo mundo que participou da organização e da execução da pesquisa e eu queria perguntar para vocês eu estou aqui com o relatório aberto como foi uh, elaborada e, e como foi a resposta ali no, no dia a dia dessa pergunta sobre o, o quanto que a conta de luz representa no orçamento familiar porque aqui vocês fizeram as gradações, né e as pessoas responderam, então, que elas estavam dispostas a pagar 60 reais e, e dá onde saiu esse valor? assim? Elas responderam com base em, em alguma outra coisa? Eu, eu pergunto isso também, porque dentro do estudo do furto de energia, uh, eu estudei bastante sobre o aumento da, do tráfico e da milícia no Rio de Janeiro, que muitas vezes cobra um valor fixo E esse valor varia de 50 a 70 reais. Então, eu queria entender se, de alguma maneira, essas, essa expectativa da população pode estar vinculada ao que esses grupos armados do poder paralelo, eh, de alguma maneira, incitam com, com a violência. Obrigado, Pode responder, Igor? Ou você ia fazer? Alguma... Pode sim. Não pode sim. Ah. Também convidar as outras pessoas que queiram. É. é, é. isso. Se outras pessoas quiserem responder também, gente, por favor, fiquem à vontade. É, Frazão, é, acho que no primeiro, assim, em relação a a percentual, né, da conta de luz, né, o gráfico lá sobre pobreza energética, é isso foi um, um indicador que a gente fez, né, que uma das perguntas do questionário era qual é o valor da conta de luz, né, qual foi o valor da conta de luz do último mês. E uma das primeiras perguntas do questionário é qual é a sua renda mensal. E aí, a partir dessas duas informações, a gente calculou é, qual que é né, o, o peso da, da conta é, na renda mensal das famílias. É, enfim, acho que é isso, bem simples, e foi possível dessa forma. É, quando não tinha uma dessas informações, né, aí deu resposta não disponível, que tem lá no gráfico. É, em relação à capacidade das pessoas de pagarem, também foi uma pergunta aberta, é, a gente perguntava quanto que você enfim, tem possibilidade de pagar é, a partir da sua realidade, né, da sua renda e a pergunta se essa se essa sugestão, né, se essa é, se essas respostas elas estavam influenciadas por alguma enfim, por algum outro tipo de, de parâmetro é assim primeiro é difícil responder isso mas assim eu tenho indicativos de que não não não sei se é por aí porque enfim Foram 15 territórios, né? esses dados são os dados co é, coletados né dos 15 territórios conjuntamente. É, todas essas áreas são favelas, periferias e comunidades, mas eu acho que a grande maioria delas, a gente não cruzou isso, mas pelo que eu conheço geograficamente, não são áreas de milícia. né Tem muitas áreas de enfim, de facções criminosas. Então, se existiu algum parâmetro desse que seja relacionado a, a enfim, outros poderes paralelos, tipo milícia que estabeleçam esses valores como um parâmetro, eu acho que isso foi um pouco diluído pela quantidade de comunidades né, que estão sobre controle paralelo desse poder. Né? Então, Ou seja, acho que o peso ainda é meio pequeno, é, mas acho que é uma coisa que deveria ser estudado, Enfim, de repente cruzar, ver quais são as áreas, ver quantas são, mas eu, eu desconfio de que não é muito por aí, não, tá? por causa do número de comunidades no total. Obrigado, Caio. Luiz Miguel levantou a mão também. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos. É, o que eu ia falar, o meu amigo Caio já falou, mas só o que eu quero relatar é a base que as pessoas nos respondiam. né? Como um pesquisador, a gente chegava e fazia essa pergunta para a pessoa e a pessoa falava assim, poxa, é, como que eu vou pagar 400, 500 reais de energia, sendo que eu ganho basicamente isso por mês? Que, entre aspas, é o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, tanto faz, tanto fez. E é, as pessoas falavam isso, nos relatava isso. E também falava assim: também como a gente vai pagar esse preço alto, esse preço absurdo, sendo que a gente não tem uma energia de qualidade? sendo que quando rompe algum cabo aqui, né? na comunidade, eles falam que é área de risco. Mas, é, assim, as pessoas se questionavam tanto e falavam assim, mas é área de risco só para eles virem e consertar, porque na hora de cobrar, fazer a cobrança, não é área de risco. Entendeu? E as pessoas se queixavam muito por isso. Por isso, o valor de 60, 70 reais, muito baixo, entre aspas, né? Muito baixo. E é isso que eu queria relatar. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Boa tarde. É, tem mais... Eu queria trazer mais duas perguntas, que são... Como que foi participar dessa pesquisa? Como participar dessa pesquisa pode impactar na sua comunidade e na sua vida? E também... Essa é a pergunta. Como participar dessa pesquisa vai gerar impacto na sua comunidade e na sua vida? A se levantou a mão, não sei se é sobre esta pergunta ou sobre a anterior. Boa tarde, Elacir. Oi, boa tarde a todos. É, essa pesquisa vai fazer um impacto muito grande na da nossa comunidade. Devido tá a essa a comunidade está se mobilizando junto com o projeto lá da pesquisa, então eles estão vendo que esse trabalho vai ter sim, uma resposta e eu acredito que, junto com a Fontac, com todas as outras 14 lideranças, não só a minha comunidade, mas que em todas teremos sim, um grande êxito, porque a necessidade e a vulnerabilidade do povo já está tão berrante, já está tão extravagante diante de tudo que nós temos passado. E eu acredito que essa resposta virá muito em breve ainda, para todas as comunidades presentes. Sim, sim. É, Matheus, boa tarde. Então, boa tarde, pessoal. É, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. É, basicamente, assim, para mim, né? porque quando a gente estava na pesquisa de campo, que foi eu e o Luiz Miguel, é, nós, viemos, nós podemos ali observar de perto diversas situações que nós sabíamos que acontecia, porém não tínhamos ali, vamos dizer assim, sentido na pele. Né? Então, assim, é, na nossa vida ela já impacta diretamente nisso, no sentido de ter um olhar é, melhor para o próximo, de entender uma situação melhor do próximo e, e de estar se colocando ali naquela situação. E eu acho que na comunidade diretamente, é, uma coisa muito interessante que eu e o Luiz passamos foi que nós tivemos a oportunidade de ver outros jovens se aproximando, perguntando sobre o projeto, sobre o curso e desejando participar, sabe? É, ah, quando que vai abrir de novo? É, qual, é, qual é a expectativa para ter mais vagas e tal? Então, assim, isso já mostra o um impacto direto na comunidade. É, eu só queria falar um pouco sobre as outras, as outras perguntas, que, assim, é, nós temos a nossa proposta de incidência, que como um grupo, claro, cada um no, sua, no seu território, nós queremos levar essas, essas propostas de incidência à frente. Nós, de fato, queremos trazer melhorias para a gente. É, o outro ponto é que o, o diferencial da nossa pesquisa, não desconsiderando jamais qualquer pesquisa ou qualquer outra pesquisa, é que essa pesquisa ela vem de dentro para fora. Ela foi feita por nós moradores dentro da comunidade. Então, assim, é, respeito à pergunta, respeito a tudo que foi dito, mas essa associação geralmente de que uma taxa um valor é algo do tráfico é algo não não cabe a nós não cabe a gente não veste mais essa roupa tanto que a gente está é, buscando a gente correr atrás do, da realidade para trazer as melhorias e as mudanças que vão ser necessárias é, respeito muito a opinião de todos a, as perguntas e era só isso que eu queria falar obrigado boa tarde obrigado Bruno sobre a sobre essa, sobre o impacto dessa dessa pesquisa é, foram então, não só um mas diversos impactos ela impacta muito é, na promoção de favelas e comunidades é, no protagonismo juvenil é e não só o protagonismo juvenil mas também é um suporte a para essa juventude é, sair dessa dessa relação, dessa correlação de juventude com geração neném, é, neném, né, que nem estuda e nem trabalha, é, porém, é, os jovens têm muita vontade, muita garra, porém, não há tanta oportunidade e essa pesquisa é, evidenciou isso, e a favela pode se organizar, pode produzir dados potentes, dados importantes que impactam é, em diversos os fatores é, podem, é, como exemplo que eu citei anteriormente, podem impactar na prevenção de acidentes, né? Fazer um trabalho, é, um trabalho anterior, né? Um trabalho constante. E, eu esqueci a palavra correta agora, mas de lembrei prevenção. Fazer um trabalho de prevenção ao invés de paliativo depois que um possível acidente venha a ocorrer e isso impacta de, de diversas maneiras também na sustentabilidade é, no desde o momento que um jovem favelado, uma jovem ou até uma mulher preta de favela cria uma tecnologia para é, criação de criação ou, ou captação de tetos solares, por exemplo, como tem nós temos casos é, reais, exemplos aqui, de lideranças da nossa, do nosso curso, isso impacta também na renda, não só pra, para os clientes, né nesse sentido que a gente vem muito desse viés, porque nós somos clientes, né mas também para as concessionárias, é, e tem a correlação com o que o nosso amigo Luiz falou, é, se investissem mais na pesquisa, mais na educação sobre eficiência energética e hídrica, é, nós poderíamos, poderiam haver menos casos de de reparação, ou até nós mesmos moradores, tendo autonomia, tendo recursos e materiais para isso, nós poderíamos solucionar conjuntamente com as é, concessionárias de energia, gerando renda para eles também, uma vez que vai evitar o deslocamento deles para a comunidade, é, vai facilitar a logística deles, a nossa, isso pode reduzir ligações de saque, é, no saque deles, né, é, enfim, situações de estresse e, enfim, tem muitos outros, outros impactos, mas já me estendi demais, porém, dá para a gente perceber a importância dessa pesquisa. Obrigado, Bruno. Renata, boa tarde. Boa tarde. É, essa pergunta é bem interessante e é, eu acho que, esse, esse essa pesquisa ela foi iniciada assim foi uma das motivações né para da fazer essa pesquisa foi da, da junto com a necessidade de mostrar também para que não adianta só os pesquisadores eu esqueci de me apresentar me apresentar eu sou Renata Grace do do ICICT, da Fiocruz é, eu sou pesquisadora de lá e, e também participo do painel Unificador de Covid nas favelas. É, então... Não adianta só os pesquisadores levantarem os dados da maneira que normalmente são levantados, que os sistemas de informação, é, do, que o IBGE levanta, que o, que, o, que, o, que o SUS levanta. A gente precisa também levantar os dados de acordo com o que as populações necessitam mostrar também, do ponto de vista das populações né, é, mais vulneráveis. É importante também que não só o diagnóstico da situação de saúde ou de qualquer outro, outra área é, que necessita de políticas públicas, né? de melhorar essas políticas públicas, não adianta só os pesquisadores entregarem esse diagnóstico de situação para os gestores. Né? Precisa também que as populações mais vulneráveis também, principalmente, façam esse levantamento a partir do seu ponto de vista, né? para poder cobrar dos gestores, não adianta só... É, os gestores têm, terem esse diagnóstico. Então, é muito importante que cada vez mais a gente tenha é, cursos como esses, é, que a gente consiga também construir junto, porque, além disso, as perguntas que foram colocadas no questionário foram feitas coletivamente, né? e isso é um aspecto muito importante. Então, na verdade, é, o que esse levantamento está mostrando são necessidades que... É, Todos esses, todo esse grupo maravilhoso encontrou que seriam importantes estarem sendo levantadas então eu acho que isso, essa pergunta é muito boa e ajuda a gente a mostrar a importância desse, desse, desse projeto e da continuidade desse projeto Gabriele, é, eu acho que tanto para mim quanto para a minha equipe, porque foi falado muito entre a gente, foi poder andar pela comunidade, né, e ir em praticamente todas as áreas e conhecer a necessidade de cada área, porque tem área que sofre mais com luz, tem área que sofre mais com água e conhecer sabe a necessidade de, de cada área mesmo. Obrigado, Gabi. Bruno... É... A gente tem uma pergunta aqui também para os jovens do curso. É, o que mais chamou a atenção como jovem que chegou nesse assunto pela primeira vez? Qual entrevista mais te marcou? Essa pergunta é direcionada a quem a qualquer jovem queira responder. A fala está com o Bruno. Ah, tá comigo desculpa não percebi é... essa questão levantada pela pela pesquisadora da ICIC que eu esqueci o nome eu acho que é a Juliana né é... importantíssimo importantíssimo um, um, um compilado de perguntas que vem de dentro de dentro para dentro né são nós moradores sentimos as dores sentimos as necessidades fazendo essas perguntas e não alguém de fora que vem para se expropriar e, e usar para fins que muitas vezes a gente nem sabe para onde que vai ou seja é uma pesquisa honesta de nós é nós por nós né e eu acho isso totalmente importante onde a gente deixou muito claro é, onde os moradores poderiam consultar esses dados é, enfim e a, a segunda pergunta foi qual, Igor? É, qual, entrevi... qual o impacto disso para você, jovem, né? e qual foi a entrevista mais marcante que você teve? Ah, Tá, só aproveitando que eu já estou falar a é, o impacto foi aquele que eu relatei, né? A, a pergunta mais impactante foi quando a moradora falou para mim que o ventilador dela pegou fogo ao, ao acontecer o apagão, né? e isso poderia ter causado uma tragédia, gerou danos para ela no, no, na época e danos não só é, materiais, mas físicos também, danos é, de saúde e enfim, essa pesquisa me impactou muito porque eu não tinha é, é, essa noção que eu tenho hoje sobre eficiência hídrica energética é, o quão importante isso é não só para o fato da da luz, da lâmpada e, e da água que a gente tira da torneira, mas também tem um impacto social, um impacto ambiental, e, e que de um, um, o problema de um lugar ele pode se tornar uma espécie de bola de neve, né? impactar outro estado, outro bairro, ou até, enfim, no, no, no estado atual que vem tal qual as, as empresas de energia e luz vem conduzindo é, se torna um impacto nacional, né? Obrigado, Bruno. É, eu quero então vou na ordem Janine, Maria Tayane para responder e depois eu vou à pergunta do Jacó. Boa tarde, tarde para todos. É, o que mais me impactou é porque as pessoas têm uma visão da favela, né? Que os jovens não querem nada, que os jovens não se interessam por nada e das favelas nunca sai nada bom. E essa pesquisa, para mim, é como se nós estivéssemos mostrando para as pessoas que não é bem assim. Nós somos interessados, nós corremos atrás dos nossos objetivos, arregaçamos a nossa manga, mesmo tendo tiroteio. Enfrentamos todas essas dificuldades e hoje estamos aqui apresentando o nosso trabalho. E uma história que me chamou muita atenção na, na pesquisa né, foi que em pleno século 21 tem existe pessoas que não têm água encanada, gente. E antigamente aqui em Itacolomi é como se fosse uma roça, né? E muitas pessoas tinham um poço. Hoje, não. Hoje, todo mundo tem água encanada. Mas, fazendo a pesquisa, eu percebi que ainda tem pessoas que não têm água encanada. E é uma dura realidade, né? Você não ter água, abrir um chuveiro, não ter água, não ter um chuveiro, tomar banho de balde. É isso que eu queria passar. Obrigado, Janine. Caio. Não, Maria Tayhane. Boa tarde. É, então, o que mais me impactou nessa pesquisa foi o que me fez abrir muitos olhos, né? porque acontecia na minha comunidade, no lugar onde eu vivo todos os dias, e eu não tinha muita noção do que realmente acontecia. E aí, com a pesquisa, eu pude andar... Conhecer lugares que eu não conhecia aqui no PPG, conhecer vielas que eu nunca tinha conhecido, e escutar as pessoas falando que tinham que, que ver quando que caía água em casa, se caía hoje ou não caía amanhã, e isso me impactou muito, e é bem triste essa realidade. É isso. Obrigado, Maria. Jacob? Quer fazer sua pergunta? Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Sou Jacó aqui de Farmanguinhos. Parabenizar o pessoal pela pesquisa. Acho que fez uma radiografia muito, muito boa, um diagnóstico valioso né? para as comunidades, para a gente ter uma ideia de como é que está essa situação da luz e da água. Parabe Bom, parabenizar a todos né. Eu não vou falar especialmente, mas o pessoal da equipe da Cidade de Deus também. Parabéns, porque a gente atua aqui. Parabéns a vocês, Caio, né, a Gabriele e a Márcia. Mas eu, eu, assim, eu acho que é uma contribuição. Eu acho que, eu acho que esse relatório... Ele, é mais uma observação do que propriamente uma pergunta, mas já parabenizando todos. Eu acho que a gente vive um momento aí, que eu acho que esse relatório ele tem que ser realmente divulgado, e enviado, né? Principalmente agora, em que vocês sabem que mudou o marco do, do saneamento no Brasil e a possibilidade que se abriu para o setor privado para fazer isso. E a gente sabe que o município é o poder concedente e tem todo um etapas, né, de de contrato onde você discute vários aspectos para uma concessionária fornecer água, inclusive o cálculo o valor da tarifa que vai ser utilizado qual é o método né, de cálculo dessa tarifa e que eu acho que é fundamental que isso seja mostrado né principalmente para agências reguladoras né porque a gente sabe que que isso o poder concedente é o município mas tem todo um processo de, de fechamento de contrato dessas concessionárias para fornecer água então elas precisam, na realidade você precisa expor essa realidade até para que isso, quando você for discutir esses contratos de fornecimento, saneamento, água, né, isso seja conhecido para que você tenha uma tarifa mais adequada à realidade de cada comunidade. Eu acho que é um momento fundamental, né, que esse relatório sai nesse momento dando essa essa visão, essa radiografia aí do, da realidade hídrica, né, e de luz de água da, das comunidades, né eu acho que é fundamental, sim, porque quem vai discutir isso a nível de aparelho de Estado são as agências reguladoras, então a sociedade, as comunidades têm que estar atentas a isso, né, e atento a essa realidade que foi mostrada na pesquisa. Muito obrigado e parabéns a todos. aí. Obrigado, Jacob. Alguém quer comentar a fala do Jacob e o Caio também? Você quer responder a pergunta, alguma pergunta anterior, Caio? Boa tarde. Gente, eu queria responder sobre o que me marcou. Foi que, assim, eu trabalho né, na Cidade de Deus, é, com trabalhos sociais dentro do Karatê, que é um lugar que assim é um pouco mais carente E eu nunca soube a real realidade da, da localidade. né Eu moro na Cláudia do 15, na Cidade de Deus, que é um pouco mais próximo à pista, ao local que eu moro. Então, assim, a gente não consegue ver tantas coisas. E para mim... Porque onde eu moro é normal, né? ter água encanada, ter esgoto, ter coleta de lixo. E aí, com a pesquisa, a gente entrevistou uma senhora assim, a 200 metros da minha casa, 300 metros da minha casa, onde ela não tinha, se eu não me engano, há mais de 10 anos água encanada. A gente entrou na casa dela eu e a Gabi. E assim, é torneira que só pingava, ela precisava, tipo, parecia cena de filme ela precisar sair da casa dela com um balde para encher em outro lugar, levar para casa. tipo como Eu corroboro muito com a fala da Janine, tipo, século XXI, e ainda assim tem gente que não tem acesso à água, ainda assim tem gente que não tem acesso à água encanada, esgoto, coleta de lixo. E eu acho que isso marcou muito. aquilo que eu falei é que é, esse esse relatório vai ser para a gente expor a realidade, mas não para se fazer de vítima, mas para que problemas como esse de uma moça que há mais de 10 anos não tem água seja solucionado. Né? Obrigado, Caio. É... Então, eu quero fazer... Eu quero convidar todos e todas a abrirem as câmeras, quero agradecer pela presença do público, não sei se alguém quer comentar mais alguma pergunta, né? mas... Na verdade, eu quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui. É, parabenizar os jovens, as lideranças, pela pesquisa, esse, essa jornada de seis meses, esses milhares de questionários, quilômetros andados, perguntas feitas, a humilhar o nosso Rio de Janeiro, de norte a sul, leste a oeste, conhecer a região metropolitana por dentro, pautar água e luz na nossa região. Então, quero pedir que todos e todas abram as câmeras para a gente tirar uma foto e a gente encerrar a nossa coletiva. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vamos nessa, gente. Valeu. Valeu, gente. Parabéns. E sábado temos o nosso encontro, onde nós vamos continuar falando sobre incidência e o nosso plano, nossos próximos passos. Muito obrigado a todos e todos presentes, pelas perguntas, pela participação. Vamos nos próximos passos. Tchau, tchau. Ótima tarde. Parabéns, gente. Eu acho que... Ah, espera aí eu vou liberar aqui os microfones. É sempre bom no finalzinho, a gente poder ouvir a voz de todo mundo, né? Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Parabenizar aqui. Parabéns. Valeu, galera. Tchau, tchau, galera. Parabéns, é linda. Parabéns. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Oh. Parabéns, parabéns a todos. Parabéns,